Você quer saber de fato como vender mais como afiliado? Pelo menos R$100 por dia? Ou você talvez ainda não seja afiliado, mas quer entrar neste mercado e quer saber de fato como ganhar dinheiro com isso? Bom, vou te mostrar nesse vídeo agora três estratégias para você ganhar pelo menos R$100 por dia como afiliado. Exatamente, pelo menos R$100 por por dia. Então fica até o último segundo do vídeo, porque se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui agora, com toda certeza você vai começar a ter resultados. Então se bora pro vídeo. Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje é isso, tá? Eu quero te mostrar exatamente agora três estratégias. Que farão com que você venda basicamente, obrigatoriamente mais através da internet Ganhando aí pelo menos 100 reais por dia se você aplicar O que eu vou te mostrar aqui agora Não é necessário que você aplique as três estratégias Eu vou te mostrar três estratégias Você aplica quantas você quiser Se você quiser colocar as três em prática, tudo bem Se você quiser colocar somente uma, tudo bem O importante é você entender que se você aplicar, elas irão gerar resultados Desde que você aplique do jeito que eu vou te mostrar aqui agora Beleza? Bom, antes de mais nada, se você não me segue no Instagram, já te convido a me seguir no Instagram também. Vai estar aparecendo aqui na tela para você aqui agora. Já me siga porque lá também eu entrego conteúdos todo santo dia, tá bom? E um detalhe importante, né? Estamos aí finalizando o ano. Está chegando agora o ano de 2022. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, nesse exato momento, o hashtag, tá? Hashtag 2002Incrível. Hashtag 2002Incrível somente para você que acredita que o ano de 2002 será um ano totalmente Diferente, mas enfim, primeira dica de todas aqui antes da gente ir para as estratégias, tá? Vamos lá, primeira dica: saber o que você vai divulgar através da internet. Melhor, vamos para a tela do meu computador que eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Vamos para a tela do meu computador agora. é Então, vamos lá. Um dos passos mais importantes aqui, primeiramente, é você saber o que você vai divulgar. Ainda não está dentro da estratégia. Calma, que a gente vai chegar lá. Mas por que que isso é importante? Eu vou compartilhar minha tela aqui para você agora do que na minha conta da Hotmart é importante você ter uma conta na Hotmart é óbvio né para você vender você vem aqui na aba de mercado por exemplo aqui ó dentro da Hotmart e, e aqui dentro dessa aba vai ter todos os produtos é, no qual você é afiliado dentro da Hotmart Ok e todos os produtos que você pode se afiliar então você vai encontrar produtos basicamente sobretudo que olha por exemplo produtos de emagrecimento produtos de maquiagem produtos sobre unhas produto de receitas Uh, produto sobre investimento sobretudo que você imaginar Ok então você o primeiro ponto é você saber o que você quer divulgar né Talvez você pode pegar um produto que seja no nicho que você goste sobre um assunto que você goste é, e por aí vai então vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender Eu vou clicar em um produto qualquer aqui ó uh, vou clicar neste produto aqui ó por exemplo ó, esse produto para mim afiliar neste produto é muito simples ó ele custa 20 reais e a comissão dele é 8,76 é quase que 50 por cento ali para que eu possa me afiliar esse produto basta clicar aqui ó a produto a né Vou que concordar com os termos vou clicar em sim e pronto já estou afiliado já posso ou seja já posso vender este produto aqui agora como que eu faço para vender esse produto aqui eu clico aqui ó ver link de divulgação se eu quiser ou eu posso vir aqui ó em produtos sou afiliado aqui vai ter todos os produtos no qual eu sou afiliado você vai ver aqui que eu sou afiliado de uma porrada de produtos na Hotmart Olha 56 produtos só que eu não vendo, eu vendo a minoria dos produtos que estão aqui como afiliado Hoje eu devo vender uns 4 ou 5 produtos como afiliado Mas como que eu faço para pegar o link de afiliado? Só para você entender um pouco melhor Vou clicar num produto qualquer aqui, ó Vou clicar nesse produto aqui, ó curso de maquiagem, maquiagem que empodera, por exemplo, tá? Ver link de divulgação O meu link de afiliado, ou no caso, por exemplo, o teu link de afiliado Vai estar aqui onde está escrito página de vendas externa, tá vendo? Ó. Este link aqui dentro é o link que eu tenho que divulgar então eu vou clicar aqui em copiar vou abrir aqui no outro navegador só para você ver é como que funciona porque que eu tô explicando isso aqui primeiramente tá eu vou só para você entender um pouco melhor vou te explicar agora olha só abriu aqui a página de vendas do produto Ok você vai ver que quando aqui ó aqui esse aqui é o meu link quando eu copio e colo o meu link vai abrir aqui no, no navegador a página da produtora no caso aqui olha maquiagem que é só que você vai ver que no final do link aqui ó tem o meu código de afiliado que é exatamente esse código aqui ó entendeu E é isso que vai fazer com que a venda se identifique e caia para mim tá é, então por que que eu tô te explicando isso porque infelizmente tá Infelizmente muitas pessoas acabam é, divulgando o link errado. Muitos afiliados divulgam o link errado e muitas vezes acabam perdendo venda por isso. Então eu estou fazendo questão de explicar isso daqui para que não haja erros neste ponto, tá? Então detalhe importante: na Edu's é bem parecido, ok? Como vai funcionar na Edu's? Você vai fazer o seu cadastro aqui na Edu's, você se afiliou a um produto, você vai clicar aqui na aba de links. Deixa eu sair dessa aba de links aqui só para voltar, ó. Cliquei aqui em links. Aqui em produto você vai procurar o produto que você é afiliado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou clicar aqui na comunidade. Vou clicar em confirmar. O teu link de afiliado vai estar nessa aba aqui, ó. Produtor. É interessante que você clique aqui, ó. Em produtor. Por quê? Porque são os links que o produtor disponibilizou para os afiliados. Então vai estar tá aqui, ó. Por exemplo, o link da página de vendas, se tem algum outro tipo de link, por exemplo, aqui, ó, um link de uma aula grátis, link de um e-book ou algo do tipo, vai estar tá tudo aqui disponível para você e qual que é o seu link de afiliado é esse link que está aqui ó dentro dessa caixinha aqui tá vendo Basta você clicar no caso aqui neste quadradinho aqui ó então eu vou colocar aqui por exemplo aqui a página de vendas vou clicar aqui vou abrir aqui a página de vendas para você ver e olha só pronto ó então esse é o meu link de afiliado você vê que está o meu código de afiliado aqui no final ó. Então, esse aqui é o meu link de afiliado, tá bom? Aqui abriu a página da Comunidade Black, né? Que é o meu treinamento hoje, para quem quer aprender a vender, de fato, 24 horas por dia pela internet. Eu não vou explicar muito sobre isso aqui, não. Vou deixar o link da minha comunidade aqui na descrição do vídeo, se você quiser saber mais. Ou do meu WhatsApp também, se você quiser tirar dúvidas diretamente comigo sobre a minha comunidade, tá bom? Mas, enfim, não vou... não tô aqui para fazer propaganda, não. Vamos direto ao ponto. Enfim, por que que eu estou te explicando isso neste exato momento, Tá? exatamente porque muitas pessoas acabam divulgando o link errado e aí acabam perdendo venda eu não quero que isso aconteça com você tá bom eu quero que você arregasse aí de ganhar muito dinheiro agora nós vamos entrar na parte das estratégias Beleza bom vamos lá estratégia número um para você ganhar 100 reais por dia essa é a minha estratégia queridinha escuta o que eu tô te falando é a minha estratégia queridinha principalmente para quem quer começar de, de forma orgânica, ou seja, sem gastar dinheiro, às vezes a pessoa não está com grana para fazer tráfego pago, nem nada disso, e quer começar de uma maneira é, mais simples e que funciona, tá? Fala logo, quem pode me ajudar? Qual que é essa estratégia? YouTube, ok? YouTube, para mim, é a maneira que mais funciona, tá? Você pode virar para mim e falar assim, Ah, Júnior, mas eu não gosto muito de YouTube, eu tenho vergonha de gravar vídeo, eu tenho vergonha de, de aparecer, opa, peraí que não compartilhou a tela aqui, eu tenho vergonha de aparecer... É, eu sempre digo o seguinte, tá? Você tem duas opções. Você pode fazer o que você gosta ou você pode fazer o que dá dinheiro, tá bom? YouTube hoje é disparado uma das melhores ferramentas para você fazer vendas de forma orgânica. Por, por quê? Porque o YouTube, ele faz com que você trabalhe no modo automático. Como assim no modo automático? O ter um canal no YouTube, ele vai fazer com que as suas vendas no início, talvez cresça de uma maneira um pouco mais lenta. lenta os seus resultados no início talvez vai crescer de uma maneira um pouco mais lenta mas na hora que o seu canal começa a engrenar na hora que o seu canal começa a, a pegar como posso falar pegar ritmo as vendas começam a acontecer de uma maneira de forma meio que automática Olha só eu vou mostrar aqui para você só para você tomar noção para você que não é brincadeira isso daqui ó, ó vou pegar aqui agora ó, teve vendas Olha aqui, eu vou mostrar para você a tela do meu celular olha quantas vendas eu já fiz hoje e boa parte das minhas vendas vem do YouTube tá olha isso daqui ó venda de 35 reais 89 olha só 127 247 reais, olha aí, ó tudo hoje olha só tudo hoje e boa parte dessas vendas vem exatamente do meu canal do YouTube porque como que funciona a estratégia para você entender um pouco melhor tá no YouTube você posta o vídeo uma única vez tá bom você postou um vídeo hoje é claro que você precisa aprender algumas técnicas para fazer com que seu vídeo apareça entre os primeiros para que é para fazer os seus vídeos aparecer na frente quando alguém pesquisar por um assunto tem algumas técnicas específicas para isso é claro mas você postou um vídeo no YouTube sobre um determinado assunto as pessoas vão pesquisar e vão encontrar o teu vídeo basicamente é isso e o público de YouTube é um público quente porque as pessoas pesquisam pelo seu vídeo não é você que vai atrás das pessoas é as pessoas que vão atrás do seu vídeo então basta você entregar um bom conteúdo primeiramente falando tá não adianta você entregar um conteúdo ruim um conteúdo um conteúdo meia-boca para as pessoas que isso não vai funcionar entrega um conteúdo legal através do YouTube utilize algumas técnicas interessantes para fazer o seu vídeo aparecer em primeiro né então colocar um título legal uma thumbnail legal uma boa descrição com palavras-chave para fazer o teu vídeo ser encontrado isso ajuda ajudar muito e a partir daí quando o seu vídeo começa a ter um número de visualizações legais, as vendas começam a acontecer de maneira natural. Só que é importante, neste momento aí, que você faça o seguinte, ó, eu vou abrir um vídeo meu aqui só para você ter uma base do que eu estou te falando, tá? E esse vídeo ele... meu aqui, por exemplo, olha só, ele tem 147 mil visualizações. Então, para você tomar base, um vídeo com 147 mil visualizações gera uma conversão de vendas muito altas tá é, então o que eu quero dizer é que você não precisa de ter um vídeo com muitas visualizações tá por exemplo você não precisa ter um vídeo com 147 mil visualizações para você vender bem desde quando eu tinha vídeos que faziam quatro mil views eu já ganhava mais de 10 15 20 mil reais por mês com o YouTube Ok é claro que um vídeo ou outro vai despontar não serão todos os vídeos combater mais de 100 mil Ok é, mais de 50 mil views é, seus seus vídeos serão uma média por exemplo a média do meu canal é 3, quatro mil views, mas vai ter um vídeo ou outro para bater 50 100 200 mil views, entende o que vai contar ali é o que eu chamo de trabalho de formiguinha é você postar um vídeo agora um vídeo amanhã um vídeo depois amanhã três vídeos na próxima semana e aquilo vai se juntando por exemplo é, e vai virando uma bola de neve por exemplo hoje tá hoje o meu canal tem em média 4 mil visualizações por dia, tá? É uma média. Hoje o meu canal tem em média de mil visualizações por dia. Se você somar hoje, ó, vamos pegar aqui para você entender. Se você pegar hoje 30 é, dias vezes 4 mil visualizações, eu tenho 120 mil visualizações por mês. 120 mil visualizações por mês. Então de 120 mil pessoas que assistem os meus vídeos. Quantas dessas pessoas você acha que entra, por exemplo, na minha lista de e-mails, ou me chama no WhatsApp, ou compra o produto diretamente pelo meu canal? Porque o segredo tá aqui, ó, você vai deixar o teu link de afiliado debaixo do vídeo aqui, ó, por exemplo, ó, aqui tá, olha, faça parte da comunidade Black, e aqui tá o link da comunidade Black, ó, se a pessoa clicar aqui e abrir o link, ó, ela vai para a página de vendas da minha comunidade. Olha só, ela vai para a página de vendas da minha comunidade, então daqui já sai muitas vendas, entende? Ou ela pode vir aqui para o meu WhatsApp, por exemplo, para tirar dúvidas, entende? Então, colocar vídeos no YouTube hoje em dia é uma das maiores estratégias, tá? É, e o, o YouTube, ele não tem muito um prazo para você começar a ter resultado, você pode ter resultado de imediato, porque tudo vai depender da forma como que você vai fazer no início. Então, para mim hoje, ter um canal no YouTube é muito bom, porque vai transformando as suas vendas de forma automática. Porque na medida que você vai tendo mais vídeos, tendo visualizações, independentemente se você estiver dormindo, viajando, fazendo o que for, os seus vídeos estão trabalhando para você 24 horas por dia e gerando vendas para você 24 horas por dia, beleza? Bom, então essa foi aí a nossa primeira estratégia do dia, tá bom? Vamos lá, segunda estratégia do dia, Instagram, tá? Hoje ter um perfil no Instagram também é de extrema importância. E aí talvez você me pergunta, Júnior, o que é melhor hoje? Ter um canal, por exemplo, no YouTube ou um perfil no Instagram? Eu particularmente, se tratando de vendas, eu prefiro o YouTube. Eu acho o YouTube melhor porque através do YouTube você traz vendas, traz tráfego novo a todo momento. A todo momento você faz, você traz pessoas novas para o teu perfil. O Instagram, geralmente ali os seus stories estão visualizando as mesmas pessoas todos os dias. Então, qual que é a diferença? No YouTube você entrega um conteúdo, a pessoa consome e compra rápido. No Instagram você tem que postar conteúdo diariamente para você ir aquecendo aquelas pessoas que estão te seguindo para elas irem comprando de você com o passar do tempo. Então não que seja ruim, ok? mas você tem que ficar aquecendo aquelas pessoas o tempo todo YouTube você postou um vídeo aqui hoje hoje mesmo esse vídeo pode vender para você e sempre tá chegando pessoas novas nesse vídeos seus do YouTube tá gerando de forma automática 24 horas por dia ali para você resultados mas hoje teu perfil no Instagram é de extrema importância e aí uma casadinha que você pode fazer é o que trazer as pessoas do seu canal do YouTube para o Instagram talvez você possa ter visto aqui no início desse vídeo. Né, bem no comecinho eu falei, olha, antes de mais nada já me segue lá no Instagram. Inclusive, Daiane, né, minha editora, bota aqui meu Instagram aparecendo na tela de novo. Se você ainda não me segue, já me segue. Por quê? Porque talvez o cara assista um vídeo seu no YouTube agora e ele não vai comprar o produto. Mas aí ele vai te acompanhar no Instagram. E se ele ficar te acompanhando no Instagram, vai gerar vendas. E aí é interessante você seguir alguns padrões também, tá? É interessante que todos os dias no seu Instagram, tá? Todos os dias no seu Instagram você posta stories, tá? stories diários e nesses stories é interessante que você siga um padrão mostre coisas do seu dia a dia porque coisas do seu dia a dia vai ativar um gatilho que é o gatilho da conexão e identificação tá as pessoas vão se identificar mais com você por conta disso e postar conteúdos sobre o seu nicho né dando dicas dicas insights é né que vão ajudar as pessoas e provas sociais ou seja resultados seus ou de alunos. OK? Então, se você for no meus stories no Instagram aqui, eu não vou colocar com som, deixa eu ver se ah, não vai dar para visualizar, aparece, ó. Ó, se você for no stories no Instagram, você vai ver resultados. Olha só, esse aqui é um aluno meu, o Rafa, vendendo em tempo real aplicando as coisas do funil da minha comunidade Black, ó. Ele é aluno da minha comunidade Black, ó. Aqui tá sem som, mas aqui, ó, é, é aqui, ó, aí ele vai lá e vai me mostrar as vendas, olha só. Ó tá vendo mostrando as vendas ele lá três vendas em menos de cinco minutos ali olha só que loucura tá vendo então aí aqui ó, agora é eu mostrando a prova social minha olha lá vendas minhas acontecendo ó. em alguns minutos ele olha mais de 200 reais mais ou menos ali de vendas ó aqui venda de aluno novamente olha só ó, o aluno meu falando que ganhou mais de 700 reais aplicando o funil da, da minha comunidade Black tá vendo então e, e aqui coisas do meu dia a dia ó é eu treinando treinando na academia coisas do meu dia a dia Ok coisas do meu dia a dia ó, almoçando e aqui prova social onde eu mostro por exemplo ali o meu almoço né fazendo a brincadeira ali que o almoço tá pago porque eu dei uma comissão de 247 reais ó entende então por aí vai ó, prova social minha depois prova social de alunos e automaticamente isso vai gerando o desejo nas pessoas de fazer querer elas comprarem né de fazer com que elas queiram comprar o produto que você está divulgando e é interessante você deixar o seu link de afiliado se você quiser na biografia do seu Instagram tá bom ou você pode criar uma página com vários links né então por exemplo ó, quando a pessoa clica no meu link da bio abre essa página onde ela pode saber mais informações sobre a comunidade black onde ela pode assistir uma aula gratuita onde ela pode entrar no meu grupo gratuito do telegram e por aí vai tá bom e é interessante que no Story também você faça chamadas é, de ação para o teu produto né para o produto que você vende diariamente então essa estratégia que também é batata funciona muito e tem alunos aí que ganham muito dinheiro com isso o legal é você sempre estar esse público aí no seu Instagram para você fazer com que eles ganham é ganha dinheiro cada vez mais tá bom bom a terceira estratégia eu, eu pensei no seguinte tá eu pensei nessa estrat... nessa terceira estratégia aqui agora de última hora então eu vou deixar a melhor estratégia para o final preste muita atenção eu vou deixar a melhor estratégia para o final se liga porque é, é, é... É uma estratégia incrível, tá? Alguém. Qual que é a terceira aqui que eu vou passar para você? Ter um blog. E por que que ter um blog hoje em dia é muito bom? Porque as pessoas estão deixando o blog para trás. Então tá todo mundo indo para a onda das redes sociais. E aí a concorrência entre os blogs em si estão diminuindo. Então tá virando o um oceano azul novamente. Hoje a gente vende muito através de blog. Tá? Então como é que funciona? Você vai criar um site. Dentro desse site você vai criar conteúdos é, gratuitos e com o intuito de vender no final das contas, ok? Então como é que vai funcionar? Aqui está no meu blog. Um patrão.com Então você vai postar alguns artigos, ó, tô então, aqui, ó. Esses afiliados têm feito vendas todos os dias e por aí vai. E aí dentro desses artigos você vai colocar um texto legal com conteúdo legal e aí você vai, através disso, no meio desses artigos você vai fazer uma chamada de venda para os produtos que você vende, tá bom? Então vou abrir aqui, por exemplo, um artigo só para você tomar noção, ó. Aqui é um artigo meu, olha, três formas de crescer seu Instagram e vender mais como afiliado, ó. Então aqui tá um artigo tá de uma forma bem simples bem rápida aqui para você ó aí você vê que no meio do artigo tem algumas chamadas Olha só acesse uma mini curso gratuito para filiados clique aqui aí o cara acessa uma mini curso gratuito e entra para dentro do meu funil de vendas e aqui continua que o conteúdo ó, ó continua o conteúdo e por aí vai e ó e aqui chega uma parte que eu faço uma chamada de ação olha para um produto de 37 reais entende no final do artigo então criar artigos ter um blog hoje em dia é muito legal a questão é que ter um blog de modo geral demora mais para crescer e nem todo mundo é paciente para isso um blog hoje funciona muito bem mas você precisa ter paciência então talvez no início não seja a maneira mais rápida de você conseguir lucrar de você conseguir ter as primeiras vendas mas hoje é uma excelente opção e agora e agora, meus amigos, vem a melhor estratégia. Eu acho que é a estratégia que vai fazer com que você consiga ter um maior resultado se você aplicar, tá? Na conta da Catarina! Hoje, muitos alunos da minha comunidade, por exemplo, aplicam exatamente essa estratégia. O Rafa, que eu mostrei ali nos stories no Instagram, hoje tá ganhando muito com isso. Tá ganhando mais de 500 reais por dia, para você tomar noção. Hoje tem alunos nossos fazendo mais de 4 mil, reais, 5 mil reais, aplicando isso. Que é o quê? Vamos lá. Qual que é a ideia dessa estratégia aqui, tá? A ideia dessa estratégia é o seguinte, opa, deixa eu só diminuir aqui, é você criar tá, uma estrutura de conteúdos que levam as pessoas para o WhatsApp. É criar um funil de vendas no WhatsApp, ok? Só que você pode usar alguma ferramenta de automação como assim é né? uma ferramenta que você grava os seus áudios que ao invés de você ter que ficar respondendo as pessoas gravando áudio o tempo todo você grava o áudio uma única vez deixa salvo lá dentro da ferramenta Toda vez que alguém entrar em contato você com apenas um clique já envia aquele áudio para a pessoa como se estivesse enviando na hora para ela então hoje a gente tem essa ferramenta a gente utiliza e a nossa conversão é absurdamente alta por conta disso tá a galera que tá aplicando o nosso funil de WhatsApp lá dentro da comunidade está tendo um resultado incrível mas como é que funciona você vai criar conteúdos por exemplo no seu canal do YouTube é, no seu perfil do Instagram no seu sei lá né no Pinterest no blog em vários lugares só que o intuito de todos esses conteúdos vai ser trazer as pessoas para o seu WhatsApp tá porque é comprovado que Vendas pela é que levar as pessoas por WhatsApp converte tá em até 40 opa 42 por cento a mais do que levar direto para a página de vendas. Ou seja, tá você levar as pessoas por WhatsApp tirar dúvidas dessas pessoas vai fazer com que você consiga vender absurdamente mais do que você levar diretamente para a página de vendas, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida que ela quer tirar com alguém e ela não quer tirar aquela dúvida na página de vendas ou talvez na página de vendas não tire aquela dúvida dela então se ela manda uma mensagem para uma pessoa, a pessoa responde, ela consegue tirar aquela dúvida, é muito mais fácil de você conseguir converter aquilo em vinda e claro que tem outras estratégias por trás disso como remarketing de, de, de, de status de WhatsApp remarketing de lista de transmissão que faz suas vendas aumentarem cada vez mais mas hoje em dia trazer as pessoas por exemplo para o WhatsApp de modo geral tirar dúvidas Criar uma conexão com teu né com o teu cliente ali com teu lead tirar dúvidas e quebrar objeções faz com que tuas vendas aumentem absurdamente mais e principalmente essa última estratégia aqui ó que é trazer a galera né entregar conteúdo no YouTube no Instagram no Pinterest no blog trazer para o seu WhatsApp com certeza faço com que você ganhe muito mais do que 100 reais por dia inclusive tá então isso daqui acho que pode mudar totalmente o jogo para você beleza bom enfim acho que é isso acho que deu para te passar um conteúdo legal aqui deu para abrir um pouquinho a mente e acho que deu para colocar umas umas ideias na sua cabeça se você gostou do vídeo, para eu saber se eu devo continuar gravando conteúdo sobre este assunto, deixa o seu like e deixa um comentário aqui abaixo para eu saber se eu devo continuar gravando assunto sobre é, vídeos sobre esses assuntos aqui, tá bom? Se você quer saber mais sobre a comunidade Black, vai estar tá o meu link aqui na descrição do vídeo, vai estar tá meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, me segue lá no Instagram e tamo junto. Até o próximo vídeo então e valeu!